Então, a, a ideia é passar para vocês um, um panorama sobre o que, que a gente está querendo implementar em relação a encorajamento aos autores para compartilhar dados. Então, o título desta palestra é se a gente deve pedir aos autores os dados, né, para eles deixarem os dados abertos. É, então, uma das políticas que nós estamos implementando é o... Que eu vou falar é né, o encorajamento. Então, é mostrar para vocês o que, que a gente está pensando de estratégia para fazer com que os autores se conscientizem da necessidade ou das, digamos assim, as vantagens de, de compartilhar dados. É, eu sou professor da UFV, trabalho na área de fitopatologia e estou editor-chefe da Troca Plenipatológica desde 2017. Então, já estou indo para o meu último ano, são quatro anos. E neste período nós tivemos várias mudanças. Eu vou passar para vocês um panorama geral sobre é, quem nós somos, o que é a, a Tropical Plant Pathology, que é uma revista da Sociedade Brasileira de Fitopatologia. É uma revista que tem aí já mais de 40 anos. O primeiro número, ele foi lançado em 76, e nós tivemos um, uma série de, de modificações ao longo deste, deste caminho a gente pode perceber aqui que tivemos a mudança de 76 até 2001, uma produção é, caseira, independente, e a partir do ano de 2001, nós firmamos um acordo com, o, com a Cielo, e nós passamos então a, a ter as publicações online, e, e a versão impressa ela continuou também por alguns anos. Então, nestes primeiros 25 anos aí, a revista ela tinha publicações em em três idiomas, além do idioma em português, nós tínhamos artigos em inglês e espanhol também. A partir da, da nossa migração para o Cielo, acabou que nós tivemos uma tendo uma visibilidade maior e houve uma necessidade da gente pensar, por que não, em uma internacionalização, é, pensando na questão da do protagonismo, da significância que a produção científica em fitopatologia brasileira tem adquirido, né, adquiriu ao longo desses anos aí uma massa crítica, um, né, um número de fitopatologistas aí relativamente expressivo. Se nós pensarmos nas áreas de clima tropical, é, a sugestão, então, a ideia do editor-chefe, professor Ludwig Fenning, na época, foi propor então um nome internacional. Né. Então, nós passamos de fitopatologia brasileira. É uma revista já consolidada por uma mudança de nome e essa mudança de nome aí ela é uma série de, de incertezas e dúvidas e nem sempre com uma com uma unanimidade então nós tivemos essa mudança rumo à internacionalização primeiramente modificando o nome então, a gente tem que começar essa mudança por algum algum alguma etapa então é... Que a gente fez, simplesmente foi mudar o um nome e a revista, na sua, no seu conteúdo, no seu escopo, acabou ficando totalmente igual. Claro que era uma primeira etapa, numa segunda etapa, nós tivemos, no um ano 2012, uma modificação importante que foi é, a decisão de publicar artigos somente no idioma inglês. E isso levou ainda uns dois anos, né? É, também é, foi uma alteração significativa, na né? época, 2012. Tinha um movimento é, muito intenso em relação à internacionalização, principalmente visando a é, ter uma visibilidade maior. Em 2014, levou dois anos ainda para a gente tramitar alguns artigos em, em outros idiomas que não somente em inglês. Então, a primeira versão, o primeiro número ele foi publicado em 2014. Levou aí quase dois anos inteiros até a gente ter essa primeira versão. E a nossa é, a extinção da versão impressa aconteceu também nesta época. Importante comentar que nós tivemos uma uma troca de, de, de corpo é, de editor-chefe nessa época. O professor Ludwig Feni, ele foi editor-chefe por um período de seis anos, implementou mudanças extremamente importantes e o professor Murilo Zerbini da UFV também, assumiu em 2012 e ficou durante esses seis anos. Então, essas várias modificações aqui ocorreram é, em função dos editores-chefes que me precederam. Em 2015, foi uma, uma alteração importante que nós tivemos, que foi o um contrato, uma, um acordo com a Springer. Então, nós deixamos de ser Cielo. Se vocês olharem, a gente ainda tem a página na Cielo, nós temos o, ainda a fitopatologia brasileira até 2000 e, 2007, então são seis números como fitopatologia brasileira, depois uma outra página, que é a Tropical Plant é, Pathology, até 2014. É, tem Todos os arquivos estão é, de maneira pública, né? acesso livre. E a partir de 2015 nós temos a migração para Springer, o acordo e aí nós temos uma outra página então uma coleção nova que começa a partir de 2015 e essa não é com acesso livre né é um acordo que nós fizemos é por assinatura é, e só que os artigos eles têm os autores têm a opção de deixar um artigo de acesso aberto também né então tem as taxas né que tem que pagar caso o autor ele opte pelo open access e a partir de 2017 nós tivemos então uma alteração de chefia, o professor Zerbini se afasta e eu entro como é, assumo como editor-chefe no ano de 2000, 2017 em agosto e aí foi uma mudança também importante em relação à internacionalização que foi a alteração do corpo editorial é, fazendo uma inversão aí da, do número de editores Associados que são estrangeiros, digamos assim, que não estão baseados no Brasil. Temos, então, uma mudança aí de ter, termos 65%, esse é o número que a gente mantém hoje, de editores associados é, que são internacionais. Então, isso foi uma mudança importante para a gente em termos de internacionalização. Então, a gente já pode, né, com uma segurança e com grande satisfação, dizer que a Tropical Ocleopatologia é uma revista internacional. Uh, e aí, em 2018, um ano depois que eu assumi como chefe, nós tivemos uma, uma grande notícia, claro, devido ao, ao trabalho todo que vem sendo feito ao longo desses anos, né? É, que foi o nosso fator de impacto. Tem esse, essa notícia boa do, do número a gente ter passado a, a barreira do 1.0. Então, nosso primeiro impacto acima de 1 foi 1.25, a gente passou aí de 0,85, é, e demos um salto. Então, isso eu vou explicar mais à frente o que, que foi decisivo para a gente ter essa essa subida aí, né? digamos assim, bastante significativa aí entre um ano e outro. E em 2020, é, que é o tema dessa palestra, então, é mostrar o que, que a gente está fazendo em relação à mudança de política de dados, seguindo uma tendência também, aí que é, tem acontecido, uma tendência muito forte nos últimos anos, de fazer com que os autores se conscientizem da importância de compartilhamento de dados, é, então nós temos é, a partir de 2020, é o que eu vou falar mais à frente então, as nossas é, estratégias nesse tema, rapidinho mostrar para vocês quem é o nosso corpo editorial hoje, para vocês verem, é, que a Tropical, ela cobre aqui uma, uma área grande em termos de ter uma representatividade, em termos de é, países. Né? Logicamente, América, aqui, a gente tem uma, uma representatividade maior. Sendo uma revista tropical, o Clampatology, a gente gostaria, uma coisa que nós estamos é, tentando melhorar, é essa representatividade de editores dessas áreas mais tropicais. Então, nós temos aqui é, México, Brasil, América do Sul, África. A gente precisa melhorar um pouco mais este este aspecto. E outra questão importante também, nós ainda não temos equilíbrio, mas nós temos um número significativo de editoras também. Né? Então, é, além dessa diversidade, digamos assim, geográfica, a gente procura ter uma representatividade é, de, de gênero aí também boa. É, então, ao todo nós temos 12 países aí compondo o nosso corpo editorial. Não estão é, sendo apresentados aqui, mas nós criamos uma outra uma outra categoria de editores que são chamados de editores assistentes, que são pesquisadores é, pós-doc ou já pesquisadores jovens, que a gente está fazendo uma como se fosse um trainee. Né? Então, eles nos, a, nos assistem, eles nos auxiliam bastante em várias atividades, principalmente é, principalmente comigo nesse nessa primeira etapa, eles entenderem esse processo todo e eles trabalham é, muito próximo de um editor associado para ter um treinamento. Então a ideia é que esses editores assistentes eles possam daqui dois anos, né, passarem para um nível é, um nível acima, que seria o de assistente para associado. Então essa é uma uma campanha que nós temos feito aí a gente conseguiu já um número de, de editores jovens aí que tem dado um auxílio muito bom. É... Conversar com vocês então como é que a gente está indo é, a partir dessas com essas mudanças todas mostrando que a gente teve um feito que eu achei bastante importante foi a manutenção do nosso nosso fator de impacto de 2018 para 2019 e isso foi devido a este este fator aqui que a gente considera importante que foi a criação de números temáticos então, nesse período aí de 2017, a gente decidiu investir mais em uma, uma estratégia que a gente achou que seria importante para a gente atrair autores em alguns temas que têm a ver com o tema tema da revista ou não, que são assuntos importantes, lembrando que, embora a Tropical Plant Pathology, ela pareça que, que a gente a gente publica só artigos é, que são produzidos só a ciência produzida em áreas tropicais isso não é o caso a gente tem essa digamos assim essa característica de ser a única revista de fitopatologia com a no tema tropical mas a gente também espera né, e temos publicado artigos aí produzidos por pesquisadores grupos em outras áreas não é muito comum mas a gente tem e, então, nosso primeiro número tanto temático, nós tivemos já, estamos no quarto número, e foi muito importante para a gente verificar depois na, na questão de citações, a gente viu que foram esses artigos deste número especial, publicado no ano de 2017, que contribuíram aí para a gente ter essa, essa subida. E como os artigos aí ficam sendo calculados no fator de impacto durante dois anos, a gente. Está indo muito bem. Em é, 2019, nós tivemos uma, uma leve subida, 1.33 o nosso impacto, 1.338. E aí o nosso site score, que modificou a maneira de fazer o cálculo também, nós tivemos uma, um incremento. Isso para a gente é uma. Se por um lado é muito bom, a gente acaba se preocupando na manutenção deste fator de impacto depois que a gente tem um com é, uma subida muito íngreme, digamos assim, uma subida né, bastante relevante. É a manutenção, e aí a gente tentar é, manter esses números especiais é, a cada ano, está é um, sendo um grande desafio, a gente não sabe se nós vamos conseguir, espero que a gente consiga manter o nosso fator de impacto mais alto. Como é que a gente está indo em relação às outras revistas da área de fitopatologia? Eu busquei então, revistas de, de Sociedade Científica também, além da, da TROPICAL. Nós, a gente pode perceber nesse gráfico aqui que é uma... Eu costumo dizer que, olhando esses dados, né, a minha conclusão é que a revista TROPICAL é que mais cresce na área de fitopatologia em relação ao, ao impacto. Então, é, é bastante claro a gente ver esse, esse incremento aqui. Enquanto outras revistas elas mantêm, algumas também né, sobem, então é que algumas já estão no, no topo, então a gente espera que naturalmente daqui para frente a gente tenha essas oscilações aí. Mas claro, a gente está pensando sempre em agora a nossa nova meta é a barreira do 2.0. Né? Bom, quem é o nosso cliente? Quem são os autores, né? Então esse, essa tabela, mostra esse gráfico aqui para esses números, né? Que para a é. gente dizendo que a gente consegue ter uma representatividade aí dos países que são localizados em áreas mais de clima tropical, realmente. E sendo uma revista da Sociedade Brasileira de Fitopatologia, a gente percebe que é o nosso cliente principal, é 50% dos artigos publicados. São de grupos no Brasil e a gente está vendo. É, vocês podem ver pelos números aqui em relação aos artigos submetidos e os artigos aceitos. Que a gente tem nossa missão aqui, nosso objetivo é a gente fazer uma, uma seleção boa e a gente percebe que a gente tem recebido de grupos brasileiros e também dos outros grupos. O né, que nos interessa são bons bons artigos. Então, pelo fato da gente ter um grupo. É um corpo editorial que a gente considera que é bastante qualificado, vários desses editores eles atuam em, outras, é, em outros journals, em outras áreas também. né? E, então, a gente procura estar tá percebendo isso, que a gente está começando a, a atrair autores do Brasil que mandam seus artigos que são bons. Então, a, a nossa meta é, para esse nosso público-alvo principal, Mostrar que a Trópico é uma, uma revista, uma alternativa, uma, uma revista para receber, para ser considerada aí, é, daqui para frente como uma revista-alvo para os seus melhores artigos. Aqui nós temos, é, logicamente, a gente percebe do, do Oriente Médio e da China também, da Ásia, de maneira geral vários artigos que acabam por questão de questão de qualidade um pouco mais baixa a gente vê que os números de artigos publicados são bem mais baixos então a taxa de, de aceite acaba sendo baixa é, bom o que, que a gente modificou então né mostrar para vocês o que que nós tínhamos antes que era é essa política isso aqui é, é a terminologia adotada pela Springer Nature das, dos journals da Springer Nature, mostrando que nós estamos na nessa política de compartilhamento Tipo 1, né, que era somente um encorajamento de compartilhamento de dados e a citação desses dados. Então, a gente sabe que o é, um encorajamento por si só ele não não resolve muito, porque isso é algo que sempre houve. né? A questão de é, publicar o um artigo e compartilhar dados, sempre foi possível adicionar esses dados, Códigos de análise e como material suplementar. E a política tipo 2, a gente pensou que é basicamente a mesma coisa, né? Então, o que que muda? O nosso objetivo é chegar no tipo 4, né? Então, conversa com a, com a Springer, a minha, a minha ideia bastante ousada era passar pro tipo quatro. Só, para o tipo 4. A gente não, parei, está muito cedo, vamos. Nós temos quatro níveis, né? Então, já vai ser um salto aí. Importante passar do, da política tipo 1 para tipo 3. E o que, que difere? Então, a política tipo 3 é a necessidade dos autores de incluírem uma, é, o que a gente chama de Data Availability Statement. Então, é uma declaração, digamos assim, de que os dados, eles, é, onde é que esses dados estão, se eles vão ser compartilhados ou não, e qual a forma. E aí, tem várias formas de redigir esta declaração, e isso vai presente fisicamente no, no artigo. Então, é, geralmente, antes de agradecimento, se coloca essa, esse texto lá. Então, é algo que os autores têm por obrigação. No momento da submissão, tem que preencher, e quando o artigo chega para a gente, é, nós vamos verificar se realmente tem esse DSA DAS lá, se ele está presente. Então, o autor tem que declarar. Né? É algo similar ao que a gente implementou nos últimos anos em relação à contribuição dos autores. Então, tem que declarar qual a contribuição de cada um dos autores, do autor principal, do autor, enfim, todos eles, você tem que colocar o que cada um fez. Né? Então, aqui também é uma necessidade. E, então, não é obrigatório, né? a, gente não tem essa, a gente não exige que os dados sejam compartilhados, mas a gente exige esta declaração. E aqui no site da Springer, tem vários exemplos aqui. Né? Então, é, a nossa ideia é fazer com que os autores, eu vou falar um pouquinho mais à frente, é, que eles compartilhem dados e, de preferência, submetam, é, quando o manuscrito é submetido, no processo de revisão, é, eu acredito que é bastante importante que os revisores tenham acesso. Então, não é somente para compartilhar os dados, para a comunidade depois de ter o artigo aceito, né? Então aqui nesse nesse statement o autor pode colocar a uh, ideal, né? Que coloque, disponibilize de maneira pública e, e deposite os dados em repositórios aí que são confiáveis, repositórios permanentes. Então qual é o, o status na nossa área? Então uma decisão que nós tivemos antes ainda da gente Decidir realmente por mudar essa política foi perceber se a comunidade científica da área de fitopatologia está acostumada, se ela está realmente se movimentando aí para o compartilhamento de dados. Então, tentando entender o nosso público aí e até a gente levantar subsídios aí para a gente entender como aproximar mais, né? Aqui a gente levantou é um estudo que a gente tem feito aí. Não está ainda publicado em revista, mas a gente espera finalizar logo. E a gente selecionou 20 revistas da área de fitopatologia, que seriam similares à Tropical, e incluindo a Tropical aqui, e nós é, mostramos aqui um número de 4 até 15 artigos de cada uma dessas, é, dessas, dessas revistas e a gente analisou. Então, a gente criou um banco de dados de, de 300 artigos num período aí de, de seis anos. Tá? O que, que a gente fez? A gente é, é, fez um escrutínio nesses artigos e a gente foi pegando várias informações. Eu estou só mostrando parte dos dados, que é, são os dados em relação ao compartilhamento de, de dados. Então, se o artigo tinha evidência em, alguma, em algum local, tinha que estar escrito lá, Nesse, nesse artigo se os dados estavam, estavam disponíveis ou não e a forma dessa disponibilização. Então às vezes o, o dado ele existe e ele está com um acesso livre, às vezes o dado existe mas ele está, é, não está público, né? está atrás de uma barreira, então tem que ter um, é, uma forma de ter o um, um acesso a esses dados. Os dados, em alguns casos, os autores é, disponibilizam desde que a, seja feita uma solicitação. Então, não estão disponíveis. Né? E a, que não tem disponibilidade de dados, a gente verifica que é uma maior proporção. Então, apenas, vamos colocar, então, menos de 10% dos dados estão sendo compartilhados de maneira pública. Então, os, é, os leitores não teriam dificuldade de, de conseguir esses dados, aí mostra para a gente o desafio e talvez uma grande isso para a gente também foi um dado importante para a gente pensar se partir para uma política 4, neste momento seria uma uma boa ideia, né? pensando nessa digamos assim nessa cultura é, que existe hoje entre os patologistas de não compartilhar dados. Né? Então existem vários motivos aí a gente até imagina, né, como que o que que motiva é, o que, que limita os autores a compartilharem dados. e Então, a gente resolveu realmente dar um passo, não dar um passo tão largo assim, e partir para o nosso Política 3. Né? Então, por que que esses dados são não estão sendo compartilhados? né? Isso a gente verificou, assim, a gente leu vários artigos de outras áreas, e também uma percepção nossa, enquanto autor, né? a gente publica também, a gente conversa com muita gente, então a gente tenta entender os motivos, e isso é importante, fazer esse estudo assim de, de campo, né? para ver como é que a gente pode encorajar, de maneira que não seja que seja um encorajamento digamos assim, mais simpático, não seja antipático, e que ele realmente seja motivador para que os autores compartilhem dados. Então é uma questão de da gente começar a conversar sobre o assunto, então, a primeira, a primeira uma modificação então, dos nossos, da nossa política de dados, as nossas instruções elas foram alteradas e a gente modificou, a gente publicou, eu publiquei um editorial onde eu explico, né, nesse texto aqui, essa esta decisão sumarizando basicamente o que eu estou falando aqui, né, para que os autores tenham conhecimento e saibam o que que vai mudar e o que, que a gente está querendo oferecer é, a mais como um, um, um benefício. Então, não é somente mudar as instruções. Tá? É importante a gente apresentar o que, que está sendo é, proposto né, como novidade, o que, que vai mudar na questão da submissão e se isso vai afetar o aceite ou não, e é saber como que a gente vai dar o apoio para isso. Então, o que a gente fez foi criar esse time aqui que, eu, que a gente é, chamou de editor de reprodutibilidade, o editor de dados, que eu, nós, nós, nós convidamos o, o professor Adam Spatz, da, da Universidade do Sul de Queensland, em parceria com Open Plan Pathology, que é uma iniciativa que eu sou cofundador também, então não por acaso a gente a gente for mais fácil falar sobre compartilhamento de dados uma vez que é algo que a gente já nos últimos três anos aí temos um, é, um envolvimento aí tentando é, mudar essa essa mentalidade em relação ao compartilhamento de dados. Então a gente escolheu a Trópica como grande piloto aí para a gente aplicar essa este serviço novo que a gente está tentando oferecer, que é o ter uma, uma revista com um time de reprodutibilidade. O que, que vai fazer esse time? Então, a ideia é que este time aqui, liderado pelo, pelo professor Sparks, a gente, é, depois do processo seletivo, processo de seleção desses artigos, esse time vai trabalhar junto com os autores depois que o... Esse, depois que o manuscrito, ele, ele prossegue. Então, vou falar mais à frente a nossa ideia. Isso aqui a gente pensou não está em, em atividade, não foi implementado, isso é somente um plano aqui, uma ideia, né? mostrar para vocês o que, é que a gente está pensando. Então, o autor, começando esse ponto aqui, ele submete, ele entra, vai entrar no Editorial Manager e vai fazer a mesma coisa que ele fazia sempre, que é, é submeter o, o texto gerar um PDF e na submissão, então, vai ter que incluir esse, o statement, né? essa declaração de dados. Então há uma conferência, nós temos um, assisto, um assistente na Springer que faz essa, essa conferência inicial, vai conferir se está tudo ok se não tiver presente o DAS, os autores recebem de volta. Tá? Então, depois que passa para o editor-chefe, eu vou fazer o que todo editor-chefe faz, né? A gente vai fazer uma pré-análise, vai rejeitar, em alguns casos. Então, a decisão aqui é basicamente duas. Às vezes, pode voltar para o autor, né? Antes de fazer a. de passar o artigo para um editor, mas na maioria dos casos é, são dois, né? são ou escolhe, Então, ele prossegue neste processo aqui. O editor associado recebe e também faz uma pré-análise mais específica dentro da sua área. Então, rejeita ou ele passa para frente para revisores. Tá? Então, nesse processo aqui, é, no momento que os revisores então, enviam suas recomendações e o editor retorna para os autores, é nessa fase aqui, né, onde está com essa linhazinha assim, em verde, que poderia entrar, a gente está pensando inicialmente em colocar em ação, né, chamar para atividade o um time de reprodutibilidade. Então, identificados aqueles artigos, no momento que chega, eu faço a pré-análise, eu já entro em contato com o time de reprodutibilidade, e eu falo, olha, esse artigo potencialmente, lá na frente, ele pode ser um candidato porque é, pelo tipo de pesquisa que está sendo desenvolvida, seria interessante que os autores é, disponibilizassem os dados, os códigos, enfim. Então, mais à frente, como a gente ainda não, não sabe como é que a coisa vai funcionar, para que seja mais, é, digamos assim, mais efetivo né, esse investimento de tempo, quando o autor recebe a versão para revisar, entra em contato com o um time de reprodutibilidade, que já fez uma análise, já analisou o artigo, e vai é, especificamente de maneira direcionada, orientar os autores e oferecer as opções. Então nós vamos passar algumas uma, instruções, isso já vai ter basicamente uns modelos prontos e dar para o autor as opções. Claro que, é, lembrando, é um encorajamento, a gente não sabe, a gente não pode obrigar e não há também, o autor não precisa se preocupar que acondicionamento ou aceite não depende disso. né? Então, como eu falei, não pode ser algo assim restritivo, senão acaba sendo a política 4. Né? Talvez, mais à frente, a gente poderia, no momento que o editor associado convida revisores, ele já convide alguém do time de reprodutibilidade. Aí é importante, porque esse time é, também são pesquisadores, né? são colegas nossos da área que entendem mais a parte de, de, parte de estatística, de análise de dados. Então, poderão auxiliar aí na na avaliação desse artigo, é, como se fosse um revisor também. E aí, no momento que ele já está ciente, depois, mais à frente, para passar essas informações sobre como preparar e, e compartilhar dados, vai ficar mais fácil. Então, existem várias opções. A gente pretende aí é, disponibilizar uma série de, de tutoriais para que os autores eles aprendam e tenham alguns exemplos de como preparar os dados, como documentar e onde depositar e depositar os dados de forma que ele tenha também uh, tenha crédito né você pode ter um, um identificador de objeto digital associado com esses materiais então a ideia é, é fazer uma, uma conscientização de que o manuscrito e compartilhar os dados né e fazer uma divulgação também desses dados é importante e é, não só em relação claro a motivação principal aqui é, é promover a promoção de transparência né, desse processo, fazer com que os autores eles é, mostrem também que a gente consiga estimular é, a ciência aberta e também é, como é que a gente dissemina essa cultura nova a gente tem utilizado aí várias mídias um canal no YouTube onde a gente fala sobre esse assunto e tenta divulgar também né, para a comunidade em geral para conscientizar sobre a importância de compartilhamento de dados. O é, que a gente vai fazer, então, em relação à revista, né, no site da Sociedade, é, de maneira aberta, nós vamos, no site da, da troca nós vamos divulgar, então, os tutoriais e como fazer, como preparar também, não somente o artigo, mas preparar os, os dados. Existe uma série de protocolos e de maneiras é, apropriadas para que os autores possam para que os dados sejam mais úteis, digamos assim. E ainda tem uma proteção dos seus dados, e os dados ficam disponíveis de uma forma que eles sejam também indexados, né? seja dado crédito, enfim. Aí, para quem é sócio da SBF, nós vamos oferecer então uma série de... A nossa ideia né, para os próximos meses aí é, é trabalhar com a sociedade, trabalhar com o nosso público principal. Claro, não somente este público, né? A gente, como revista internacional, a gente visa o público externo também. Então, é ofertar aí, fazer a oferta de workshops e, e para que também isso seja um serviço que a sociedade serve para os sócios, uma maneira de estimular é, para tentar aumentar o número de o número de sócios, uma vez que ele tem esse benefício também, né? É, então, aqui, uma coisa que a gente comenta, né, é, que foi fundamental, então não foi por acaso que a gente decidiu ir por este caminho. Em uma revista, a gente tem várias decisões né, e tem prioridades, e uma delas foi que houve um casamento muito bom aí da minha, do, meu, do meu perfil, enquanto editor-chefe, mas também um autor que compartilha dados. Eu já estou, digamos assim, inserido nessa nesta atividade de compartilhamento de dados através da, de ter cofundado a iniciativa Open Plant e eu também compartilho dados. Então todos os artigos do meu grupo, do laboratório, são colocados de maneira pública, esses dados. E não somente os dados, mas a gente posta pré também e tenta adotar e estimular o uso dessas boas práticas de ciência aberta, de maneira geral. Então, seria muito estranho o editor-chefe ou os editores que trabalham com reprodutibilidade reprodu não serem exemplos. Então, isso eu acho que é fundamental para o sucesso, que é a gente ter essa afinidade, poder prestar um serviço melhor, uma vez que a gente também está bastante ciente né, dos, das dificuldades todas, porque a gente iniciou também há um tempo atrás. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar. Quem tiver alguma dúvida aí, pode me mandar e-mail. No site tem os links ali para as outras mídias e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado.